Muita chuva lá fora, enquanto isso a gente aqui criando campanhas E levando para você algumas informações para te ajudar na hora de você criar a sua própria campanha Eu estou utilizando aqui um formato bem legal e eu queria mostrar para vocês é, A gente está criando uma experiência instantânea na hora que a pessoa entra no, no nosso anúncio né? E o que, que é criar uma experiência instantânea? instantânea é você dar opção para ela ir mais longe a hora que ela tiver olhando o seu anúncio né então aqui ele vai te dando opção para você apresentar a marca o serviço né usando imagens e vídeos né a gente consegue usar é, aqui no caso estou usando mais duas imagens além da imagem que eu fiz para fazer o anúncio estou utilizando mais mais sites né eu tô utilizando mais dois vídeos Estou utilizando mais artes também. Então, quando a pessoa entra, entra no anúncio, ela tem uma opção de circular ainda por dentro de um painel com mais informação. Né? Já sempre com chamada para ação. Isso é importante a gente sempre saber. Né? Não esquecer do CTA. E sempre estar tá colocando mais chamadas para ação. É, aqui, por exemplo, você vai conseguindo saber o que está. Que o carrossel, né? como que vai rodar esse carrossel Geralmente aqui nesse caso eu estou utilizando já a campanha com produto e preço Porque é uma Black Week Então eu vou estar tá direcionando essa campanha para um público mais quente né? A gente tem uma visão de como vai ficar no Facebook e no Instagram tá? Vou dar um OK aqui e continuar a campanha Vamos ver se ele vai aceitar por causa do texto Foi, beleza então, só para vocês terem uma ideia de como eu cheguei ali, aqui no objetivo de campanha, estou utilizando a opção alcance, que meu objetivo é chegar ao máximo de pessoas dentro do perímetro da, da cidade de Rolândia, um orçamento diário de R$ 25,00, a campanha vai até o dia 30, hoje é o dia 27, então um prazo bem curto, isso acaba se assim, comprometendo a nossa... A nossa nossa nosso retorno, porque é um período muito curto. Utilizei aqui o objetivo é, de CEP, então eu coloquei o CEP de Rolândia, e aí ele determina aqui só o limite da cidade de Rolândia, e, e não estrangulei meu público, a única determinação é geográfica e por idade aqui, que é de 18 a mais de 65 anos, homens e mulheres, então está no geral. Esse anúncio especificamente estou fazendo com um, um posicionamento específico. Né? Eu escolhi manualmente o posicionamento. Eu deixei só para rodar no, nos stories do Facebook, Instagram e do Messenger. Então está limitado só para os stories. Né? Nos demais, não. A campanha, portanto, vai até o dia 30. Né? Começa hoje dia 27 do 11, vai até o dia 30 do 11 eu limitei a frequência de 5 por 1 um. o que, que é isso daqui? ele vai aparecer 5 vezes né? são 5 impressões a cada 1 um dia então eu aumento essa quantidade de impressões, vou colocar aqui 7 vezes, 8, 10 vezes então, ele vai aparecer com uma frequência muito grande para as pessoas porque o prazo é curto, então eu quero ver se eu consigo carregar isso para o maior número de pessoas possíveis dentro da cidade de Rolândia, deixa eu só voltar aqui para a gente ter uma ideia do, do alcance potencial. Então, a gente tem um alcance potencial de 35 mil pessoas por conta da limitação geográfica e da idade. Né? Então, por isso que a gente tem que bater bastante firme para a gente conseguir dar um resultado para o cliente num prazo curto. Né? Essa é óbvio que é uma das várias campanhas que estão rodando. Aqui, eu, eu adicionei a né? experiência instantânea. Então, é aqui, nesse momento da campanha que você clica aqui em adicionar uma experiência instantânea, você aciona essa caixinha aqui, ele vai te dar várias opções para você escolher eh, o formato que você quer utilizar para adicionar aquela experiência instantânea que vai levar a pessoa eh, a clicar e ter acesso a mais, a mais informações. Daquilo que você está oferecendo, tá certo? Eu vou dar sequência aqui na minha campanha Mas esse vídeo especificamente É para dar um toque para você Utilizar esse, adicionar uma experiência Estante que é muito legal e converte muito bem Além de você conseguir ter links diferentes Imagens, vídeos diferentes Você acrescenta bastante conteúdo Em uma mesma campanha, valeu? Até a próxima galera Fique conosco aqui no Clique Logista, Te ajudando A bombar a sua loja na internet Valeu, fui!